Olá meus amigos, dica do dia, a dica hoje vem do meu coração, da seguinte maneira, aonde é, tem medo não tem amor, onde tem amor não tem medo, amor e medo são contrários, como? Outro dia eu te explico, isso aqui é uma dica, é uma coisa muito rápida, então é, comece a entregar-se ao amor, comece a respeitar as pessoas, os bichos, os animais, comece a respeitar a você, respire profundamente, quando você se irritar, você respira e solta. Né? E saiba que é, a coisa mais forte que existe é o amor. Está lá na Bíblia. Né? Fé, esperança e o amor, sendo esse último mais forte. Se entregue, hoje, hoje já é sexta-feira. Entende? Começa a viver a vida. E se hoje não for sexta-feira, é quarta, terça, não interessa. Começa a viver a vida plenamente. Ame, se entregue ao amor.